E aí, tudo bem? Alexandre, eu quero mais uma vez com você. E hoje eu vou ser breve, hoje eu vou ser rápido, porque hoje é dia de black, hoje é dia 23, hoje é dia de correria, hoje é dia de ficar maluco. Já tá maluco? Coloca aqui embaixo. Tô ficando doido, Ale. já tô malucão, tô pirado, já não sei o que fazer. Então você tá vendendo pouco ou você tá vendendo muito? Não tem meio termo. Você tá vendendo bem ou você não tá vendendo bem? Ale, eu me planejei pra vender muito bem e não tô vendendo bem. O que que eu faço? Isso aí surgiu na live, nossa live meio-dia, todos os dias, segunda, sexta-feira, lá no Instagram. Tá aqui embaixo o link, se inscreve. Alessio, eu não tô vendendo bem, o que que eu faço? Eu queimo ou não queimo? Eu baixo meu produto, pô, hoje ainda é sexta. Será que a galera compra tão bem no sábado ou no domingo e compra na segunda? Tá, experiência. Sábado e domingo, mais fraco do que a sexta, ok? E segunda-feira, melhor do que sábado e domingo, porém mais fraco do que a sexta. Então se tua cesta já começou horrível e você se comprometeu e lembra que a gente planejou o que, que acontece se não vender e papapá, você fez esse planejamento. Então agora você vai decidir se você dá mais uma baixadinha no preço, se dá mais uma chegada, se você aumenta o teu investimento em anúncio lá no Facebook, se você tá fazendo isso. Ou se você não tava fazendo, você se você liga desesperado agora para o Marcel da Fábrica Web fala, meu Deus, Marcelo, o que, que eu faço? Me ajuda, a anuncia. Planejamento. Lembra o que eu falei? Pense em plano A, pense em plano B, pense em como agir. O que, que acontece se eu fizer isso? Se isso aqui acontecer, como que eu vou resolver? Olha, Ale, tô vendendo demais, cara. Tá maluco aqui. Eu planejei que eu ia vender 200 peças desse produto. Hoje é sexta-feira, eu tô com 180 vendido. Cara, você tem duas escolhas. Você vai tirar do ar, porque vai acabar. Ou você já tem que ter pensado, lembra? Planejei meu fornecedor. Eu vou buscar, ele vai me atender rápido. Eu tenho um parceiro para onde buscar. Como que você vai fazer? Você já se planejou. Então já começa a se preparar. Vai acompanhando. Ale meu estoque meu está estoque tá frenético, não consigo acompanhar. Tá, meu, a chance de dar furo é grande. Para tudo rapidão, conta. Atualiza, vai lá, segura o teu anúncio, o anúncio que mais está vendendo, deixa ele mais atualizado. Se for o caso, quando eu tiver duas, três unidades, pausa. Não corre o risco de vender 10 enquanto você tem três. Lembra? Principalmente se for no Mercado Livre. Atrasar, você perde a medalha. Reclamação, você perde a medalha. B2W, se for o caso, aumenta prazo CD. Pô, beleza, a partir de agora, então eu vendo com 10 dias de prazo CD. Vou vender menos, vou vender menos, mas pelo menos não vou ser punido em caso aconteça alguma coisa. Vai se planejando e vai executando. Vendendo muito ou vendendo pouco, ações devem ser tomadas. Então fica ligado, não dorme no ponto e vamos que vamos. A nossa black começou. Hoje é sexta, não é dia de tomar cerveja, é dia de, de fazer pacote. É isso mesmo. Equipe afiada. Se a tua equipe é você mesmo, então você vai embora. É você e você. Se é você, sua esposa, teu filho, o cachorro, o papagaio, você, sua esposa, seu filho, o cachorro, o papagaio. Vai pra cima. Beleza? Fechou? Então, vamos que vamos, e segunda-feira tem um vídeo novo, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre que, como que a gente vai agir aí com situações que podem acontecer. Valeu, valeu, valeu, ótima black para você, que Deus te abençoe e que dê tudo certo.